Eu podia colocar esse vídeo dentro da série de vídeos sobre tribos mas é que eu quero falar especificamente de que ponto chegou o Occupy. Eu chamo de fenômeno Occupy porque pra mim tudo acabou se definindo muito bem quando houve o Occupy que foi aquele movimento que se espalhou pelo mundo em 2011, teve no Rio, teve em São Paulo, teve em Nova York, foram acho que cento e poucas cidades acampamentos, eu, fui, eu escrevi uns artigos sobre isso vou colocar na descrição do vídeo Cinco anos se passaram mas já poucos meses depois que acabou o Occupy, lá em 2011, já começo de 2012, que acabou antes de virar, finalzinho de 2011 Pessoas pessoa já falava, ah, não deu em nada só que aí, na época eu já falava, vai acontecer mais coisa dentro desse mesmo, desses mesmos padrões de organização do Occupy e aí veio no Brasil 2013 e no mundo inteiro vai salpicado no Brasil também salpicados é, manifestações que vão pelo mesmo espírito do Occupy. Daí eu chamar de fenômeno Occupy que vai mudando e vai chegar um ponto que vai ter mudado tanto que ele vai se tornar outro fenômeno mas para ele ganhar um nome ele tem que ser uma coisa que alcance um, uma certa é, um certo eco. O Occupy ele chegou a ser retratado em episódio, aquele newsroom, se não me engano. Eu vou colocar o link para a cena, eu acho que tem ela no YouTube, aqui na descrição também. E sobre o Occupy, eu acho que eu fiz alguns vídeos, se eu fiz mesmo, eu vou colocar o link aqui no, nos cards. Então, todo mundo diz que acabou né, o Occupy. Aí vem o 2013, que pouca gente associou ao Occupy. E acabou o 2013, e o pessoal falou assim, acabou 2013. E eu continuo dizendo que o que a gente está vendo é uma crescente busca de uma estrutura de manifestação popular muita gente pode falar assim, não, não tem nada de popular, a Globo ajudou em 2011 vai ter gente que vai achar que não ajudou, mas ajudou já agora em 2015 a mídia acabou ajudando também por outros motivos, apesar do perfil do pessoal de 2015 ser bem diferente do perfil de quem foi para a rua em 2013 o fenômeno tem algumas semelhanças com a estrutura um vídeo muito legal sobre o que aconteceu depois de 2013, depois do Ocupai em 2013, é o vídeo dos mortadelas. Eu vou colocar o link aqui embaixo, concordo em quase tudo com ele. Como as coisas são espaçadas em alguns anos, não é idêntico, a gente perde a noção de que é a mesma coisa. Mas nesse vídeo não vou provar que é a mesma coisa, não. O que eu vou, fa que eu vou falar é de uma proposta de mudança desse movimento Occupy, da forma como as pessoas se organizam para se manifestar é um vídeo desses dias de ontem de hoje que o ted colocou no ar o ted ted education se não me engano eu vou colocar o link para ele também na descrição falando de três pontos que são necessários para uma manifestação ser eficiente em ponderar né? dar poder à população a quem está se manifestando são três pontos simples para quem não fala inglês se bem que tem legenda basicamente você ter uma meta bem definida, essa meta bem definida ser uma meta alcançável, o terceiro ponto é alcançar a meta e você ter um sucesso para festejar, a sua manifestação deu certo. E aí você pensa, se você leu tudo que eu escrevi, tudo que o é, Manuel Castro escreveu, é difícil você pegar movimentos que são mais ou menos espontâneos, é como se você tivesse um estádio de futebol e a galera toda à volta a plateia, não chama de plateia, os torcedores à volta tivessem, combinassem de ter o mesmo foco, de ter mesmo, isso não acontece, isso é muito difícil de acontecer, mas é possível, como que é possível? E aí que entra, mais uma vez, o lance do movimento, do fenômeno Occupy. O Occupy ele estampou muita manchete de jornal, o Newsroom, como eu falei, e todos esses veículos, criticaram os pontos fracos do Occupy, falta de um objetivo definido, a organização horizontal, sem líderes, é uma vantagem, espero que o pessoal não perca isso, mas metas irreais, utópicas e por aí vai. Quando todo mundo falou nisso, acaba que sempre que se fala no Occupy, se fala dessas falhas, então o pessoal acaba pensando, só vou entrar agora numa manifestação se essas coisas acontecerem, se forem metas palpáveis, e por meta palpável tem uma coisa muito importante nesse vídeo, vídeo do TED, que foi lançado esses dias, que é você ter um trabalho constante de manifestação, não na rua, mas assim, como eu estou fazendo agora, você discutir, conversar com os amigos, vizinhos, pessoas que você tem contato, sobre o que é o tópico, o que é, o que é alcançável. Às vezes é difícil você saber o que é possível. Uma coisa parece ser mais fácil do que a outra e não é. E você se decepciona porque você percebe que a tua luta possível acabou sendo impossível, enquanto que a luta impossível de um grupo cheio de interesses escusos acaba se tornando possível pelas articulações midiáticas, políticas e etc. Mas o que a gente está vendo é um crescente amadurecimento da cabeça mani manifestante das pessoas. Não uma cabeça só, mas a cabeça de cada um de nós em termos de manifestação. Inclusive desde 2013 eu falo que não haveria grande manifestação antes do fim dos Jogos Olímpicos, porque eu tenho para mim que a população em geral percebeu que o governo não vai poupar o governo e mídia, inclusive, não vão poupar esforços para desqualificar essas manifestações e até abafar com violência. Então pessoal vai esperar, não porque ah, todo mundo se encontra, 6 milhões, 50 milhões de pessoas se encontram semanalmente, vamos entrar nessa manifestação? Não vamos, não, vamos esperar. É uma coisa mais subterrânea, vamos dizer assim, porque a gente ficou calejado, cada um de nós ficou calejado, a gente sabe, ah, o pessoal foi para a rua para reclamar disso. Cara, não é um, um objetivo é, da sociedade toda, isso não vai mudar muito, o governo vai, se for muita gente, o governo vai é, descer cacete, é, como é que chama? Sangue, porrada e bomba, não é isso? Então não vamos. Então essas coisas não vão engrossar enquanto o pessoal tiver a não tiver a percepção de que a causa é viável, não tiver a percepção de que o governo não vai reprimir violentamente e não tiver a percepção de que não só é viável como é uma causa que pode ser vencida, porque às vezes a causa é viável mas você percebe que as forças políticas, econômicas, etc. vão tornar inviável passe livre, por exemplo, é viável, em um monte de lugar no mundo tem e em um monte de lugares mais populosos do que o Rio. isso não posso garantir mas é viável, só que... Se a gente não consegue nem abrir a caixa preta do transporte público, ela passa a se tornar inviável. O que a gente tem que ter a inteligência é de ir fomentando, alimentando causas alcançáveis. A gente tem que ir animando as pessoas a votarem, porque é o único instrumento que a gente tem. Não votar não é um instrumento de manifestação. Você acaba cedendo sua, a sua opinião. É como se fosse... ah, vou ficar calado, que decidirem, tá bom. Você pode discutir política, tentar entender mais política, ler mais sobre política, é difícil, eu sei, porque a gente não tem boas fontes de informação sobre política, são todas bem enviesadas, mas você tem amigos, você tem gente que faz vlog, eu não tenho viés, tem, todo mundo tem viés, mas assim, o meu viés não está comprado, coisa que eu acho que todo mundo deveria fazer, conhecer o seu próprio viés e tentar não se deixar levar por ele. Você, daí entra o método científico, para você tentar diminuir ao máximo a influência do teu viés. Eu acho que já fiz vídeo sobre viés. Se fiz, vou colocar aqui o link. Então, é isso que eu queria comentar. Na verdade, eu queria sugerir esse vídeo. Eu queria resumir mais ou menos as coisas que tem nesse vídeo do, do TED. É isso. Espero que o vídeo seja interessante para você. Se você pensou em alguma pessoa que pode se interessar pelo vídeo, passa para ela. Vai ser legal para ela, espero, e para mim também. Porque quanto mais viu a gente tem, mais a gente se sente estimulado a fazer vídeo, claro. Né? E mesmo que a gente tenha, eu só 15 pessoas, foram 15 pessoas legais, que nem você está valendo. Tchau, tchau. Esse vídeo do, do TED, esse, esse vídeo do TED, esse vídeo do TED, pelo jeito é mais fácil derrubar um presidente do que derrubar um vice-presidente cheio de, de... bom, essa é outra história.